a discussão a respeito do atendimento à população com deficiência no Brasil ocorre desde o início do século XIX. A princípio, o tipo de trabalho a ser realizado com as pessoas era pautada numa essência assistencialista, em instituições especiais filantrópicas. Desde 1961, a LDB já vinha trazendo a importância de se pensar a educação de pessoas com deficiência. Em 1996, nós temos a aprovação da nova LDB, Lei 9.394 de 96, em que quando o assunto é o atendimento ao deficiente, nós vemos um avanço no artigo 60, nós temos, então, anunciado a questão da necessidade de um atendimento especializado para esta população. Com esta lei, a educação especial torna-se uma modalidade de ensino. Vale salientar também que nesta LDB é a primeira vez que aparece o termo necessidades educacionais especiais, termo este que foi citado na Declaração de Salamanca em 1994, dois anos antes. Em resumo, percebe-se que,